Thank you. os 17 de idade, a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo. Mas, desde 1927, eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita e isso me faz muito feliz esta é a peregrinação que ocorre todo final de semana são centenas de pessoas homens e mulheres, ricos e pobres de todas as partes do país que esperam para ouvir as palavras as orações de Chico Xavier Dentro do Centro Espírita da Prece, Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual. Uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel. O rosto contraído, a mão sobre a fronte, concentrado. As pessoas no grupo espírita da prece permanecem em silêncio. São os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico. Em torno de Chico, manso e tranquilo... ...sentam-se outros médiuns... ...ou simples doutrinadores... ...comentaristas dos textos espíritas... ...e mais alguns convidados. Silêncio, oração... ...recolhimento. Todos aqueles que desejam o um lenitivo do médium... ...escrevem antes o nome e endereço... ...e entregam os seus bilhetes... ...que vão sendo apresentados um a um... ...a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel... Ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita... ...as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que cinco linhas... O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos. Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante finalizando as nossas tarefas da noite de hoje nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos Senhor em um instante como esse em que podemos estar nos nossas meditações e prece. Chico procurar. Xavier precisa descansar. É demais o esforço de concentração. O guia de toda essa gente procura se refazer. E o chá que lhe é servido parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico. É espiritual em de luz para E nosso pai, Esse é o momento mais importante para os carecidos. As mensagens psicografadas por Chico Xavier são entregues a cada um dos que vieram até aqui para encontrar respostas às suas aflições. Muitas vezes, são mensagens singelas, inocentes. Chico, e esperança? As pessoas andam muito sem esperança, muito sem fé no futuro. O que, é que o senhor acha? Realmente, nós estamos hoje sob... A influência de, do, do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a afeição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para facear as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados, são luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio que creio com certeza, através da fé religiosa, sejamos cristãos nas diversas interpretações do evangelho, católicos evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz. Porque se observarmos os ensinamentos dele que palpitam em nosso coração até hoje, quase dois mil anos passados, nós nos encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz, porque é interessante pensar, Márcia. E temos atravessado, do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras no mundo. Os grandes triunfos, as grandes derrocadas. Entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias. Isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária e nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. E de tanto Jesus por dentro de nós está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz, que é o caminho do amor. Chico Xavier hoje é tido como um dos poucos cardecistas puros. Um puro seguidor e continuador da doutrina, com mais de um século de existência. Para alguns, Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec, talvez o mais completo psicógrafo do mundo. O espírito de Emmanuel, nosso guia e amigo espiritual, desde muito repete para nós outros. Eu tenho. Eu não posso dizer que tenho dito, seria pretensão. Mas eu me recordo com frequência de que se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros, nós podemos amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma. É com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas. E quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou.